Eu sou Jorge Alex, sou empresário de uma pessoa, é, participar desse curso foi reviver memórias passadas positivas, é, estabelecer uma conexão com o Cosmo e fortalecer a presença do momento presente, de estar presente. Agradecer ao professor né, por trazer ferramentas, trazer o conhecimento adquirido, com é, muitos cientistas e muitas coisas que já viveu e compartilhar isso com uma entrega fantástica. Né? É, muita gratidão a todos que participaram, espaço disponível para todos e levo assim a certeza de construir um mundo novo a partir daquilo que se expressa dentro de mim. Muita gratidão.